Oi pessoal, aqui é a Girupoca E hoje eu vou gravar um vídeo de como baixar mods e instalar e colocar ele no Minecraft É bem simples, né? Não é tão complicado assim Eu vou indicar para vocês uma, um site chamado CurseForge, que é esse daqui E aí ele tem bastante mods, né? Se vocês... ó, tem 71... 1393 mods e aí tem alguns alguns mods de exemplo que estão aqui eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo aí aqui tem a descrição e tal né falando um pouco sobre o mod e aqui tem a, os arquivos e aí pra, e aí vocês conseguem ver que tem até para um ponto que é que eu não sou faz mais ou menos pouco tempo, né? E aí eu vou baixar. E aí tem que esperar a fazer... E aí vai aparecer aqui assim embaixo. Aí clique em que manter. E depois, mostrar na pasta. E aí tá aqui. O, o que você baixou. E aí onde você coloca isso? Você vem, você, se for no Windows, né? No, no Mac eu não sei como é que faz, mas você vem Windows R e aí vai aparecer, você vai digitar porcentagem o pedata porcentagem. Clica em OK. E aí vai abrir isso daqui, vai ter isso daqui, ponto Minecraft. É nesse lugar que você vai, vai pôr. Aí pega aqui. E, e você vai pôr você não vai soltar aqui dentro né? você tem que pôr nessa pasta chamada mods se não tem no seu é, pode criar a pasta minúsculo mesmo volta aqui e aí quando pôr ali vai, vai ficar aqui assim e aí praticamente é só abrir só que não o Minecraft né só que não é só abrir né? você tem que baixar o Forge tem que baixar o Forge aí vem aqui Né e aí vai, tem que ser da 1.6.4 Que é da versão que a gente baixou Porque todos os mods e, a, e, a, e o forge Tem que ser da mesma versão Não pode ter nenhum diferente Nenhum mesmo Então sempre da mesma versão Então se a gente baixou o mod pra 1.16.4 O forge tem que ser da 1.16.4 Aí vai vir aqui assim Aqui no canto você vai ver que vai ter vai estar tá contando Igual estava lá no... Esse daqui do do outro ali do, do mod, aí vai estar tá aqui. Você clica em manter, e aí abrir o Forge é pra abrir mesmo. E aí vai estar tá assim: ó, isso daqui aí você deixa em o client mesmo. E aqui é pra escolher onde é que vai ficar, onde é que vai abrir esse Forge, né? Eu vou deixar aqui no ponto Minecraft mesmo. E outra dica que eu dou é. Quando você estiver colocando os mods naquela pasta Você sempre coloca, tipo, um mod Aí abre o Forge, né, que vai abrir no Minecraft E aí se abriu, quer dizer que deu certo, que não deu conflito aí, eu Não daria conflito, já que a gente só tem um mod Aí abre outro, vê se vai E também tem que ver se o mod Ele precisa de outros mods Tem que ter alguns que precisam mesmo Outros mods, resource packs também E aí vai quando você abrir o Forge O Forge não, o Minecraft Launcher, né Vai estar tá aqui o Forge Se não tiver, você vem instalações Nova E aí acha o Forge da 1.6.4 Que vai tá, estar com um ver aqui assim Aqui é o Forge, é o da 1.6.4 É como já tenho aqui, aí eu só vou clicar em jogar E aí quando vai abrir mas não vai abrir direto no meu cliente, vai ter que esperar um pouco. E aí faz esse negócio, tipo, por um mod, abre, se abriu, cadê que não deu, deu o conflito, aí fecha. Põe outro mod, abre, vai fazer assim até acabar. Eu sei que dá é muito mais trabalho fazer assim, do que colocar tudo de uma vez. Mas se você é colocar tudo de uma vez e conflito, você vai demorar muito tempo pra achar qual que é o conflito. Então é melhor. demora tanto tempo pra achar o conflito e aí aqui nesse tem que esperar né e quanto mais mods você vai demorar pra baixo fazer isso daqui e aí já tá aqui né o tá aqui mods minecraft o forge e aí o g né que aqui igual eu falo já que é mais fácil falar de assino items É só isso que tem que fazer para baixar, para usar os mods, quando você for abrir o mundo, já vai estar tá lá o mod certinho. E aí foi isso, espero que vocês tenham gostado, e que eu tenha ajudado vocês a baixar e instalar os mods. Espero que vocês tenham é, conseguido baixar, e que já deixe o seu like. Já deixa o like aí para mostrar, mostrar que vocês estão gostando do vídeo. E se inscreva.